Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Este ano, o SEAD completa 33 anos e a UNB chega aos seus 60 anos. Em comemoração a isso, trouxemos alguns nomes importantes dessa trajetória para conversas rápidas que você pode acompanhar na íntegra a partir de agora nessa nova série de podcasts. Estamos aqui com a professora Letícia Lopes Leite. A professora Letícia é diretora do Centro de Educação a Distância desde 2018. É um prazer, professora Letícia, conversar com você. O objetivo da nossa conversa é reconstituir a história do SEAD, que já passa de 30 anos. E durante esse período, sabemos que foram várias conquistas, projetos, e hoje o SEAD ganhou uma dimensão muito importante na universidade. Gostaria de ouvir você sobre a história do SEAD, como é esse período? Como está sendo a sua gestão? Quais são os principais objetivos e projetos do CEAGE nesse atual momento? Obrigada, Lívia. Bom, uh, a minha gestão começou em maio de 2018 e eu tenho como... assim, Nessa gestão a gente sempre pensou em ter o centro como um órgão de apoio à universidade. Então, um órgão que presta serviço à universidade e... Uh, também pode participar, pode atuar em projetos externos, mas a prioridade do centro é realmente esses projetos da instituição, projetos que são de interesse da instituição. Então, desde 2018 nós temos esse foco. Antes, claro, também havia, mas uh, nós quisemos fortalecer essa frente em 2018, a partir de 2018. E o nosso objetivo é uh, que o SEAD seja uma referência institucional, tanto em educação à distância, quanto em uso de tecnologias educacionais que a comunidade o reconheça, que recorra ao SEAD para o desenvolvimento de materiais, de metodologias, para repensar do, sobre o uso das tecnologias aplicadas uh, aos processos de ensino e aprendizagem. Então foi um período, e está sendo um período, de bastante trabalho, porque houve uma, uma reconstituição institucional do SEAD, principalmente porque houve uma unificação de unidades que, que faziam a, a educação a distância na universidade, e hoje o centro de educação à distância é a, a instituição, é o órgão que, uh, que tem como, como prioridade e que é reconhecido pela instituição como o órgão que, que atua nessa frente, tanto a educação à distância quanto tecnologias educacionais aplicadas à aprendizagem ou tecnologias educacionais. Né? Bom, uh, Durante esse período, nós temos feito uh, um trabalho de, não só de definir projetos estratégicos, mas houve também uma etapa anterior, que era minha, prim primeiro, de conhecer a instituição, conhecer o centro uh, de educação a distância, então, eu quando eu assumi a, o SEAD, eu recente tinha entrado na instituição, então, recém tinha vindo para Brasília, foi um período, então, de conhecer realmente Uh, a instituição, a Universidade de Brasília e o Centro de Educação à Distância conhecer, entender qual era o papel do centro dentro da universidade e aí começarmos a trabalhar junto com a equipe então teve um período também de fortalecimento do centro com o ingresso de novos servidores então a gestão da, da professora Márcia, e professor Henrique uh, possibilitou o ingresso de novos servidores uh, uma, uma reconstituição da equipe um fortalecimento dessa equipe e a partir desse fortalecimento, então, nós começamos a, a definir novos papéis, a definir, a estruturar processos dentro do centro. Então, isso é, tem uma, um, um trabalho bastante extenso, que é, uh, com a chegada desses servidores, nós temos formação, formação da equipe, constituição de processos, de projetos estratégicos e, e até adesão ao uso de sistemas. Então, são etapas que marcaram essa gestão e que tem sido, assim, que tem resultado, tem dado resultados interessantes porque no momento em que nós aderimos a processos institucionais, aderimos a sistemas institucionais, nós trabalhamos com uma integração maior. Então acho que isso tem sido uma, uma, uma marca da gestão, né? essa tentativa, essa busca por uma, uma organização, pela definição de processos e cada vez mais nós temos trabalhado com uma estruturação baseada em, na digitalização de processos, na, na organização de ações e e no uso realmente de sistemas que uh, nos auxiliam na gestão, na, na tomada de decisão. E então eles profissionalizam realmente o trabalho do SEAD dentro da instituição que cada vez mais tem se expandido. Durante a sua gestão, a gente sabe que aconteceram diversas coisas, diversos acontecimentos externos que mudaram a história do SEAD. É, em 2019, 2020, nós iniciamos a pandemia e o sino remoto. E como o SEAD ele participou desse movimento? Como o SEAD apoiou o, toda a universidade a enfrentar esse desafio? Bom, realmente foi um período uh, bastante crítico né, pra, para o centro, principalmente porque nós estávamos nesse processo de reestruturação. Então, uh, um pouquinho antes da pandemia, nós recebemos... Uh, o prédio novo, a estrutura física do SEAD. Então, quando chegou a pandemia, nós estávamos nesse processo de, de estruturar um novo espaço físico para que pudesse acomodar melhor as nossas atividades. E, e com a pandemia, nós não tínhamos mais só essa reestruturação física, mas precisávamos dar apoio pra, pra, para a universidade como um todo. Então, eu entendo que a gente teve um papel, que o SEAD teve um papel muito importante, nós também vínhamos com um trabalho de, de constituição de um novo ambiente virtual de aprendizagem, dois novos ambientes, na verdade, um que é utilizado no Programa Universidade Aberta do Brasil e cursos de extensão e pós-lato senso, e o nosso curso, o nosso ambiente virtual, chamado Aprender 3, que é o ambiente da graduação e pós-graduação em estrito senso. Mas nós estávamos uh, res, recém disponibilizando para a universidade, então foi um período assim que, que foi de uma mudança muito grande para o Centro. Uh, então entendemos que nós tínhamos que dar conta de um ambiente que pudesse suportar o ensino remoto num período em que sequer o ensino remoto havia sido definido pela, pela, pelo Ministério da Educação. Então passamos no momento, por um momento de apropriação de uma modalidade que nós não conhecíamos, se é que se pode chamar de modalidade, conhecíamos, trabalhávamos já com educação à distância e dávamos apoio ao presencial, mas essa nova forma de trabalho nós não, não conhecíamos. Então, assim como toda a comunidade, a equipe do SEAD também precisou se apropriar. Precisamos nos apropriar desse novo ambiente que estávamos disponibilizando e, e também entender como é que nós poderíamos nos inserir nesse processo. Então fiz, tivemos várias ações a primeira delas, claro, foi fortalecer esse ambiente virtual de aprendizagem e logo no primeiro, primeiro semestre de, de ensino remoto nós tivemos um ambiente com um número muito grande de usuários. Nós tínhamos 60 mil usuários no ambiente principal, esse de graduação e pós-graduação. Então tivemos que cadastrar, tivemos que, pela primeira vez, trabalhar com uma integração entre o sistema de gestão acadêmica e o, o, o ambiente virtual. Então Mudamos uma política de uso desse ambiente também, que era de agora somente a comunidade que estava uh, formalmente uh, reconhecida ou formalmente cadastrada nos ambientes institucionais e que poderia usar o ambiente virtual. Definimos algumas políticas, porque o uso de um ambiente para um, uma comunidade tão grande precisa ser bastante rígido, então a limitação de espaço e é algo que não é tão simples assim de se trabalhar numa comunidade que tinha um ambiente mais aberto, digamos. As questões de segurança precisaram ser muito cuidadas e, e essa política de segurança do ambiente também foi algo que nos tomou uma... uma um trabalho grande em função de ter uma comunidade agora muito maior e uma visibilidade muito grande também. E isso a gente sabe que impacta diretamente na segurança. Então, tivemos essa, esse ambiente virtual disponibilizado. Uh, em paralelo, vimos que não adiantava só disponibilizar um ambiente virtual, mas que nós precisávamos formar não só a equipe do SEAD, mas a equipe da Universidade. Então, professores, estudantes, corpo de apoio técnico dos cursos, colaboradores para que nós pudéssemos dar conta desse novo ambiente, que era bastante diferente do anterior. Então, oferecemos muitas oficinas de formação para uso do ambiente, para repensar as metodologias, porque também é, é isso e é isso que nós buscamos, nós entendemos que o ensino remoto, que a educação à distância, eles, essas modalidades, elas precisam ser trabalhadas no seu processo, né? a disciplina não basta simplesmente disponibilizar o um material, tem que se repensar metodologias, proposta pedagógica, para que a modalidade tenha sucesso e que a gente consiga Uh, conta do, dessa, da conta da qualidade que é, que é uma marca da nossa universidade. Uh, em paralelo com essas ofertas de formação, nós também fizemos a constituição de uma equipe de apoio, porque não foram poucas as vezes que nós recebíamos uh, pedidos de apoio das unidades, dos professores, dos estudantes, que tinham dificuldade no uso desses recursos. Então, nós tínhamos um ambiente virtual que já existia há muitos anos, mas que nem toda a comunidade utilizava. Então, constituímos uma equipe de atendimento online, que foi também uma, um apoio muito importante uma utilização muito grande, e era um canal que a comunidade tinha de comunicação com o centro, para esclarecer dúvidas, para encaminhar alguma, alguma demanda que tinha em, em se tratando da universidade. Então, foram muitas ações. Claro, nesse período também tivemos uma, um assento no CEP, então, fomos representantes durante dois anos, toda a pandemia, dos centros no CEP, e isso nos proporcionou uh, participar de decisões muito importantes da universidade, apresentar o centro, as iniciativas, uh, compartilhar com a comunidade os motivos per, por algumas. Uh, definições por alguma pela pela enfim pela gestão que nós fazíamos naquele momento do centro a necessidade que nós tínhamos desse apoio institucional e também as necessidades que nós tínhamos como centro para dar conta da demanda institucional então foram e, e em paralelo com isso claro o programa universidade aberta do Brasil que são os nossos cursos de graduação à distância acontecendo nossos alunos uh, com o calendário acadêmico exatamente igual ao do presencial, né, ao do remoto naquele momento, então precisávamos dar conta também desses cursos. Um curso de licenciatura, de, de, uh, um curso lá do Censo, né, de especialização à distância também. Então, foi um momento muito intenso para a equipe do SEAD mas foi um momento em que a comunidade conheceu aquele centro que já tinha 30 e poucos anos e que nem tudo, todo mundo tinha esse entendimento da importância, da, da, das potencialidades do centro, das possibilidades de contribuição que sempre existiram, mas que numa infelicidade, num momento de pandemia, nós conseguimos dar esse apoio para a universidade, um apoio que nos orgulha demais. Professora Letícia, na sua fala e também pegando, né, e trazendo aqui a fala de outros entrevistados sobre essa história do SEAD, nós percebemos que há uma, uma, uma, a, o SEAD cresce muito né, ao longo desses anos e ele toma essa dimensão, ele abarca hoje qual que é o papel. Na realidade, eu queria saber de você qual é o papel hoje do SEAD em relação à oferta dos cursos de educação a distância. Como isso é entendido na UNB hoje? Bom, primeiro nós entendemos que a oferta de cursos à distância, hoje fomentados pela CAPES, pelo Programa Universidade Aberta do Brasil, é um, um, nos possibilitou criar um conhecimento para que nós possamos, como Universidade de Brasília, também ofertar cursos à distância. Então, na nossa, originalmente da instituição. Uh, hoje o centro ele faz a gestão administrativa do uh, recurso basicamente do programa Universidade Aberta do Brasil e a coordenação geral UAB uh, está hoje também lotada no, no SEAD. Então eu sou a coordenadora geral, professora Alice do Instituto do, do IB uh, é a coordenadora adjunta e, e isso é muito importante porque aí nós concentramos realmente as ações de educação à distância no centro. Então cada vez mais essa gestão tem Uh, buscado integrar as ações e, na verdade, deixar transparente, como se a educação à distância ela acontecesse em cursos de graduação, em cursos de pós-graduação, na extensão, em programas fomentados pelo governo ou por iniciativa da instituição, e, e cada vez mais a gente acredita nisso, né? que, que a educação à distância, ela, uh, o centro, ele é um órgão que faz essa gestão, mas que são ações institucionais, e é isso que nós fazemos, buscando sempre uma integração com os decanos Decanatos, e nesse sentido, tanto o decanato de ensino de graduação quanto o decanato de pós-graduação têm sido grandes parceiros nessas ofertas, uh, têm entendido cada vez mais a, a, o Centro de Educação à Distância como um parceiro tem nos, nos buscado para orientações, para projetos, iniciativas desses decanatos também são iniciativas que são feitas em parceria, algumas delas em parceria com o SEAD, formações, então uh, o SEAD ele realmente tá, está se constituindo e se fortalecendo, não se constituindo se fortalecendo como um centro de educação à distância, o centro de educação à distância, o órgão de educação à distância da Universidade de Brasília. E claro, a, o programa Universidade Aberta do Brasil então tem a gestão administrativa aqui no SEAD mas a gestão acadêmica uh, sob a, a tutela, a responsabilidade das unidades acadêmicas e, uh, gest, e tendo como gestão maior o decanato de ensino de graduação ou de pós-graduação dependendo do, do curso, né, especialização ou graduação. E tem, uh, a gente tem feito importantes avanços. Então, muitas iniciativas de matrícula, de, de unificação do calendário acadêmico, tanto dos cursos de graduação presenciais quanto à distância, são iniciativas muito importantes para que cada vez mais nós tenhamos a, a, aquela nossa, um, nós, nós cheguemos ao nosso objetivo, que é a institucionalização da EAD. Você me relatou diversas frentes de trabalho. Né? Desde que você entrou até aqui foram feitas muitas coisas. E como é que você enxerga essas mudanças? Como é que você vê o SEAD que você assumiu para o SEAD que está hoje? Eu acho que é uma trajetória, assim. É hoje o que nós temos, ele é resultado de tudo que aconteceu durante esses 30 e poucos anos. 32, 33 anos do SEAD. É claro que nós tivemos um papel que foi de destaque em função dessa infelicidade que foi a pandemia, mas nós temos servidores que se aposentaram e que estavam na universidade há mais de 30 anos e que tem uma história que gerou e que resultou no SEAD que nós temos hoje. Então, uh, tivemos muitos resultados, importantes resultados, que são, uh, são fruto do trabalho de todo esse período, de todos os colaboradores que estão e que estiveram conosco. Uh, claro que... que Tivemos ações algumas diferentes das anteriores, mas que não foram nem melhores nem piores e, e entendo assim que tudo é um percurso, a gente aprende com os erros, os acertos também nos, aprende, nos fazem aprender, nos ensinam um caminho a, a, a continuar, os erros... Um, um caminho a não seguir, e, e é um resultado realmente, eu acho que que é resultado de todas as gestões do SEAD, de, toda, de todos dos colaboradores, todos os servidores, todo mundo que passou pelo SEAD, resultando no que nós temos hoje, num, num espaço, num centro reconhecido dentro da universidade, isso, claro que nós temos que enfatizar, o uh, eu acho que o SEAD, ele ele atingiu um... Um reconhecimento institucional, de novo, em função do cenário que se coloca e do apoio que pode prestar, mas ele tem uma visibilidade hoje maior do que tinha anteriormente, em função de várias ações. Uma delas, e que eu sempre trago, é a unificação dos SPA, do, dos, dos órgãos que trabalhavam com a educação a distância. Então, é muito importante, o fortalecer, ele significa também unificar. Não adianta eu ter dois locais, dois órgãos, dois centros ou duas unidades que atuam numa mesma frente porque isso enfraquece. E, e numa instituição que é tem as dimensões da universidade e que tem, como todas as instituições, dificuldades que, que se enfrenta. né? Então, por que dividir? A gente tem que unificar. Acho que a primeira ação que, que resultou nesse cenário que nós temos hoje foi a unificação desses dois espaços. A ampliação, o reconhecimento antes da pandemia, e, e há que se ressaltar isso, uh, um fortalecimento do centro em um momento em que nós não tínhamos pandemia, era uma, uma proposta, uma decisão da gestão, fortalecer o centro. Então, quando começou a fomentar um dos programas mais bonitos que nós temos e que foi gerado no SEAD, que é o programa 3M, hoje ele se encontra no DEG, então é um momento de fortalecer essas, as iniciativas de uso de tecnologia, do repensar de, de metodologias, da visibilidade para coisas que aconteciam e que a gente não enxergava dentro da universidade, uh, ampliar o quadro de colaboradores, ter um novo espaço que é muito importante para o centro, nós precisamos de um espaço, precisávamos de um espaço adequado para acomodar os nossos colaboradores, mas também para dar esse apoio para a universidade, então foram muitas ações que foram acontecendo, algumas delas em função da pandemia, mas outras que antecederam e que era uma visão institucional de gestão da instituição realmente que tem que ser uh, ressaltada nesse momento. Diante de todo esse histórico, na sua opinião, qual que é o legado do SEAD para o UNB? Eu acho que é um, um legado de incentivo, de valorização de, do uso de tecnologias, da, da visibilidade da educação à distância, do, da importância da inovação educacional uh, e, e principalmente de, do entendimento de um centro que, que sempre deu apoio, mas da, da, do entendimento dele realmente como um órgão de apoio para a instituição. Então, eu acho que é um legado de, de inovação educacional, acho que isso é o, o mais importante, de, de, não de importância, mas de valorização da formação, da formação permanente, que a gente fala muito, né? como professor a gente fala muito, é importante para os nossos alunos, é importante a formação continuada, mas nós, como docentes, também precisamos dessa formação continuada. Então, o SEAD traz muito isso, essa, esse fortalecimento... Da, da, da inovação, da, da formação de todos os membros da comunidade, da, da importância do, da colaboração né? E, e também com a pandemia isso apareceu muito mais, essa, a importância de, de aprender com os outros, de compartilhar o que se sabe com os outros, porque foi um momento que todos se reinventaram e a forma como se encontrou para essa reinvenção, para esse aprendizado, era justamente a união, era a colaboração, era eu disponibilizar o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu tenho com os outros e fazer uso assim dessa forma para que a gente pudesse crescer. Né? e Isso aconteceu muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e, e entendo que, que é um dos legados do SEAD, pelo, pelos quais é um legado baseado em pilares que sempre nos orientaram, né? A inovação, a colaboração, a formação e que apareceu muito na, em função desse cenário que a gente encontra. Professora Letícia, aproveitando essa fala sobre a inovação educacional, sobre o legado do SEAD, pensando agora nesse período pós-pandemia, que modificou muito né, o desenho pedagógico e a forma de pensar e de oferta da, da educação na universidade como um todo, como é que você considera, qual é o papel do SEAD para ele alavancar e contribuir ainda mais com os processos de ensino-aprendizagem, pensando nesse contexto pós-pandemia? Bom, eu acho que a gente está num caminho que, que é um caminho uh, que tem se mostrado uh, correto, mas uh, cada vez mais incentivar a inovação, cada vez mais incentivar a pesquisa, porque realmente foi um período que nós passamos em que a pesquisa ela sempre esteve presente, mas precisa ser muito fortalecida no centro e, e nas ações do SEAD, então hum. fortalecer a pesquisa, a buscar institucionalização, que não é um processo simples, porque ele envolve mudança de rotinas acadêmicas, mudança de, de, do fazer pedagógico, do, do, das rotinas das, da instituição como um todo, de sistemas educacionais, de legislação. Então, é um, um, um caminho que a gente tem que buscar e que não é um caminho fácil de seguir. O que nós passamos foi difícil, mas esse eu acho que é um dos mais difíceis. E não só na Universidade de Brasília, é generalizado, isso nós, não são poucas vezes que nós temos contato com outras instituições e realmente é uma dificuldade. Porque trabalhar com educação à distância é lutar contra preconceitos e é definir um caminho que tem que ser um caminho que vai ser exemplo, que tem que ser seguido, porque ele não tem espaço para para erros né é um caminho que ele tem que se mostrar ele se mostrou uma um, um caminho que pode ser seguido e que, que é uma hoje a gente não enxerga mais a educação sem tecnologia mas é um caminho que uh, precisa ser trilhado com muitas mudanças e essas mudanças não são fáceis né mudanças institucionais mudança no fazer docente é muito difícil e me coloco nessa posição também, né? repensar aquele, no, aquela nossa rotina, aquela nossa proposta, os, as metodologias, não, não é fácil. Conhecer uma modalidade que tem muita legislação envolvida, muitas regras, muita, muitos cuidados que têm que ser seguidos, mas que é um, um caminho que a gente tem que seguir. Então, eu acho que a pesquisa tem que ser fortalecida, tem que ser ampliada e a permanente busca pela institucionalização tem que a gente tem que chegar lá se Deus quiser a gente vai chegar e, e eu entendo que a a administração superior ela tem, sido muito, uh, tem, tem sido muito parceira nessa nossa busca uh, por um reconhecimento, tem incentivado. E cada vez mais eu acho que a gente está chegando nesse momento em que vai uh, se tomar o rumo também da educação à distância, vai começar a se ofertar. Os cursos têm pensado já na oferta de de cargo horário à distância, tanto curso de graduação presencial. Então, é uma discussão que é também resultado desse momento que, pelo qual nós passamos, que foi incentivado por esse momento, mas que agora uh, também nós temos algumas questões que precisam ser cuidadas, porque nós conhecíamos o presencial, nós conhecemos o remoto e, e as duas formas, as duas modalidades têm um impacto no trabalho uh, com a educação à distância e que tem uma outra proposta, uma proposta que se assemelha a alguns deles, mas que que é própria. E que nós precisamos uh, compartilhar dessas, dessa, dessa modalidade com todos. Precisa de um conhecimento para que a gente consiga ofertar com qualidade, com a qualidade que é uma marca da nossa universidade. Professora Letícia, eu queria fazer uma última pergunta, aproveitando a sua presença. É, você me falou de diversas diversas frentes de trabalho. A própria educação a distância, a constituição, a mudança dos processos, a formação da equipe, mas os processos como frente de trabalho, a educação a distância, a formação né, dos docentes, dos técnicos para essas novas modalidades, para, no... para se repensar, o ensino remoto e o fortalecimento do ambiente de aprendizagem. Pensando em tudo isso, quais são os maiores desafios que você pode alencar para o SEAD e para os próximos dois três anos aqui a nossa nosso nosso futuro imediato quais seriam aí esses próximos eu acho que o mais o caminho mais o caminho não mas o, o objetivo mais difícil é justamente a institucionalização e, e um, dentro da institucionalização eu acho que é o reconhecimento da universidade da da qualidade que eu posso ter em um curso à distância, não um reconhecimento, mas talvez a, o entendimento das potencialidades da educação à distância pela, pela nossa comunidade. Então, uh, nós vinhamos de um período realmente que tinha muito preconceito para um período em que o ensino remoto era a única possibilidade que se tinha de, de realizar uh, o, nosso, o nosso processo, os processos de ensino e aprendizagem e uma modalidade que realmente tem uh, características próprias que precisa ser entendida. Então, Conhecer esse, essa modalidade, conhecer as potencialidades, as dificuldades, eu acho que é o principal desafio e, e inserir na universidade, fazer com que ela seja também de forma transparente, como eu falei, que ela, ela seja uma, uma modalidade da nossa universidade e eu, Letícia, entendo que futuramente nós não vamos ter essas modalidades, nós vamos ter... Educação, ensino e aprendizagem, se vai ser na frente do computador, se vai ser presencialmente, ela vai acontecer de uma da forma que vai ser mais benéfica para o processo, para o estudante. E penso que no futuro a gente não vai mais ter essas definições, essas caixinhas né presencial, remoto. e AD. Então eu acho que esse é o pior, é o, é o pior não, mas é o, o desafio maior que a gente tem. É a institucionalização e tudo que vem junto com ela. Na sua fala, você citou as formações como um grande desafio durante a pandemia, principalmente durante esse período de pandemia. O que foi feito com a principal frente do SEAD em relação às formações do docente, dos técnicos e de toda a comunidade, como você citou? Bom, uh, no finalzinho de 2019, nós, aí com o SEAD um pouco mais... Assim, organizado né, até em função do, que, do período em que a gente estava de, de reconstituição, chegada de novos colegas, uh, nós organizamos, o, definimos posições dentro do centro e também projetos. E um dos projetos que sempre fez parte da nossa proposta era de formação. Então nós criamos um projeto chamado Rotas de Inovação Universitária. Isso foi lá no finalzinho de 2019 e, e a, a proposta do projeto é fortalecer as formações para uso de tecnologias que apoiem os processos de ensino e aprendizagem. Então, uh, ao longo desse período, nós oferecemos muitas formações e formação nós entendemos não só como cursos, não só como oficinas, mas palestras, materiais de apoio, uh, cursos promovidos pelo Centro, ou em parceria, ou cursos que outras instituições oferecem, justamente por essa, essa política de compartilhamento e de reuso, que é muito importante, né? Então o Rotas, ele, ele tomou uma das, se tornou uma das principais frentes do SEAD. Ele hoje tem um portal através do qual nós disponibilizamos tutoriais, recursos, as nossas lives, disponibilizamos Uh, indicamos outros materiais e outras formações promovidas por instituições para por instituições, uh, além da Universidade. Enfim, ele, ele se tornou um, um dos grandes projetos de formação da Universidade de Brasília justamente porque uh, busca promover a inovação desse, da, da, do Fazer Docente a partir, do, ou através do uso de tecnologias, ou com apoio uh, do uso de tecnologias. E, e é um projeto que tem muito sucesso, nós temos mais de 50 mil visualizações nas nossas lives, nós temos um acesso muito grande, milhares de, de acessos uh, mensais uh, do, do nosso portal, então tem sido um, process, um projeto que, que tem, se, tem demonstrado a sua importância, nós oferecemos muitas, anualmente são milhares de vagas nessas formações e, e cada vez mais nós temos agregado parceiros, então parceiros que vêm, buscam o, o SEAD para ofertar formações para a nossa universidade. Então, recursos que são usados na instituição, nós buscamos esses, essas instituições que oferecem os recursos, que, que enfim, fizeram essas parcerias com a universidade e que podem também ofertar essas formações para a comunidade. Então é um conjunto que, que tem se mostrado bem, ser bem interessante, porque uh, ele, ele alavanca as nossas formações, a formação da nossa comunidade, aí temos formações docentes, formações dos nossos discentes, então muitas formações que nós oferecemos são para... Pra, são destinadas aos alunos que ingressam na instituição, são formações que nós chamamos de nivelamento, de ambientação, então alunos que vieram do ensino médio, que faz muito tempo que, não, que deixaram o ensino médio, ingressaram em algum curso de graduação, podem fazer esses cursos, são cursos de matemática básica, informática básica, português, enfim, dentre vários outros, e as nossas formações, claro, por serem ações de extensão, elas têm já um percentual de 15% das suas vagas destinadas ao público externo. Isso para incentivar também que a comunidade possa, se, se, possa uh, participar dessa, dessas ações que são da universidade. Então o ROTAS, ele vem nesse sentido, né? Hoje o projeto de formação do SEAD e um dos principais projetos da nossa universidade, realmente. Projeto de formação da nossa universidade. E aproveitando, quando a gente fala de formações, a gente sabe que a Lei Brasileira de Inclusão, ela demanda a acessibilidade dos conteúdos, de todos esses conteúdos que estão sendo produzidos. O que o SEAG tem feito para apoiar a universidade nesse sentido? Bom, no ano de 2021, nós constituímos uma equipe uh, do Centro, que atua com acessibilidade, então uma equipe de acessibilidade, que tem dois, duas professoras nesta coordenação e bolsistas, alunos de graduação e pós-graduação, que fazem parte dessa equipe, justamente para que eles nos deem apoio nessa, na promoção de acessibilidade, tanto nas nossas produções, quanto para a universidade. Hoje a Universidade de Brasília tem uma diretoria de acessibilidade que é nossa parceira em todas as ações. Então, as atividades de formação e são várias atividades de formação que nós, estamos, nós oferecemos e vamos oferecer, são todas em parceria com a diretoria de acessibilidade. E, e, então, além de promover acessibilidade nos materiais que nós produzimos, no ano de 2021, nós, criamos, nós produzimos também, em parceria com a Diretoria de Acessibilidade, um guia uh, que, que orienta a, a promoção de acessibilidade em recursos digitais. Então, foi um, é um guia que muito nos orgulha, tanto a nós quanto a, a diretoria, porque é um material uh, inédito, é um material que poucas instituições, na verdade, nós não conhecemos outras instituições que tenham, tem sido muito buscado pela pelos órgãos externos esse esse guia de orientações e que agora nesse plano, nós temos um plano de, de formações para o ano de 2022, uma das trilhas dessa, dessa formação é justamente a acessibilidade, para dar mais visibilidade ao guia que nós produzimos, a importância de promover a acessibilidade na produção dos materiais, os professores, os estudantes, o nosso ambiente virtual uh, conta com plugins de acessibilidade, porque a nossa comunidade é muito diversa e é importante Uh, atentar para isso, dar toda, todo o apoio, todo o suporte para que os nossos estudantes tenham uma trajetória uh, que seja uma trajetória uh, de sucesso, que seja uma trajetória que, uh, que, que, não, que os ajude realmente, né? que seja uma trajetória que a universidade tenha sido parceira. E conhecendo a comunidade nós sabemos uh, da importância de promover a acessibilidade. É lógico que ainda temos muito a avançar, mas a constituição de uma, uma equipe, a, a oferta de formações, esse apoio que nós damos às unidades para promover a acessibilidade em alguma atividade que eles realizem, são ações que estão demonstrando para a Universidade um, uma, uma prioridade então a prioridade no atendimento dessas uh, das questões que envolvem acessibilidade não só fazem parte da, da política do ceAD mas da, da Universidade de Brasília e, e esse apoio nós damos então a nossa equipe ela presta atendimento às nossas demandas internas mas também a demandas externas da nossa ao, SEAD, ao centro são demandas da instituição então são não são poucas vezes que as unidades nos procuram, para buscar o apoio a alguma atividade que tenham que oferecer, o que queiram oferecer e, e que a nossa equipe de acessibilidade vai apoiar. Então é, é realmente é uma das no ano de 2022 vai ser uma das nossas prioridades nas formações. Dado isso, nós definimos uma, uma trilha que é realmente uma trilha de acessibilidade, então com várias ações, promoção de lives, cursos, oficinas, materiais complementares que vão ser disponibilizados justamente com esse intuito de fomentar, de dar visibilidade, de incentivar a promoção da acessibilidade nas nossas produções. Muito bem, professora, muito obrigada, parabéns obrigada. pelo trabalho, você pega o se age num momento de muitos desafios e... Conseguiu aí, tá dando encaminhamento a todos eles. Você age com muito sucesso hoje. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, obrigada. É um prazer. Você quer deixar algumas. as últimas palavras? Quer fazer alguma contribuição final? Fique Eu à vontade. Que... Obrigada. Eu acho que é isso, né? É, é dizer que nós. Queremos muito colaborar com a instituição. Esse é o nosso principal objetivo: colaborar com a instituição, entender que nós somos parte da instituição e estamos a serviço dela. Claro, agora tem todo um fortalecimento também do centro, né, da nossa estrutura, então acho que isso é importante: a gente convidar a comunidade para conhecer o um novo centro, conhecer a nossa, a nossa nova infraestrutura um espaço amplo, um espaço com, com mais recursos, que pode dar um apoio melhor para a nossa universidade. Então, é, é importante convidar todos para conhecerem esse novo centro. Muito, muito bem, professora. Muito obrigada.